Nós sabemos da importância que é trabalhar com literatura infantil na escola, né? Desde os mais pequenos, lá no berçário, até aqueles que já estão aí desbravando para o ensino fundamental, a literatura precisa permear todo esse caminho escolar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma experiência muito bacana vivida lá na escola, no Centro de Educação Infantil Vanderlane, onde trabalham as nossas professoras Michele e Renata, com uma proposta muito interessante sobre a Casa Sonolenta. Vocês já conhecem essa história? Então vem com a gente que eu vou mostrar para vocês. Bom. A Érica falou de mais um pouquinho sobre essa proposta que é sobre vários elementos e aqui a gente tem uma proposta de contação de história com elementos um pouquinho diferentes do que a gente costuma recomendar para os professores. Normalmente, Érica, a gente pede para os professores para que, que tudo tenha muito a cara das crianças. Então você vai ver as pinturas aqui, tudo é, tem a mão das crianças e essa proposta... A feitura dela, o jeito de se fazer, foi mais focada nas professoras. Na verdade, foi a filha da professora que ajudou a fazer esse projeto aqui, essa parte de artes. E é uma contação de história. Chama Casa Sonolenta, esse livro. É uma contação de história muito legal, porque ali a gente tem uma cama já pronta e conforme a professora vai contando a história, ela vai colocando os elementos. Então, tem a cama que está feita de tecido, super bem feitinha, legal. Dá pra ver, depois vocês verem o passo a passo, que é colocar os pedaços de, de papel, de, de cartolina, de caixa mesmo, cortar e fazer. E depois a gente pegou várias caixinhas. Tem caixinha de remédio, tem caixinha de leite, tem caixinha de joia, tem várias caixinhas de tamanhos diferentes que foram pintadas e aí eu recomendo a tinta de tecido. Então existem várias, a tinta óleo, tinta de tecido, aqui eles misturaram a tinta guache, com, com a tinta acrílica para fazer, para ficar mais bonitinho Mas aí passa Assim com, com a tinta de tecido Fica muito bom E ela fez, montou E aí conforme a história vai acontecendo A avó tá deitada na cama E a avó literalmente deita na cama A criança tá vendo isso Aí chega O neto e deita na avó Aí tá todo mundo dormindo na casa sonolenta Afinal de contas O cachorro Deita no neto Vem o gato e deita no cachorro. Vem o rato e deita no gato. E por último, vem a pulga que não consegue se controlar e deita no rato. E todo mundo leva um grande susto. <risos> então as crianças adoram. O mais importante aqui, já que a criança não realizou a facção mesmo, a feitura, da proposta, é que a criança possa explorar. Como é um trabalho que fica muito bonito, a gente não pode ter medo de deixar a criança colocar a mão. O que a gente vai fazer, então? A gente também vai ensinar a criança, vai mediar a ação da criança de uma maneira cuidadosa. Sem experiências que a criança possa manusear, que a professora tenha a oportunidade, literalmente, de falar com essa criança tem que manusear os objetos, a criança nunca vai aprender a trabalhar com coisas delicadas. E essa é a proposta da Casa Sonolenta, que foi da de turma de crianças bem pequenas. É uma turma que a gente chama aqui de C3, que é de três para quatro anos. De três anos até 3 anos e 11 meses, conforme a legislação, conforme manda a BNCC. Enfase educacional www.enfaseeducacional.com.br